Olá, aqui é o Bruno Pérez. Sabe o que são leads? Sabe o que são importantes? Então fica aí que nós vamos falar disso. Solta a vinheta, Malcolino! aqui é o bruno perez bem vindo a mais um guia de marketing hoje eu vou falar sobre leads a gente está falando sobre conversão a gente já entendeu entender um pouquinho mais o que é uma conversão e como funcionam as conversões no marketing digital e essa palavrinha leads algumas pessoas dizem a lead outras pessoas dizem o lead mas o mais importante é que lead é um público em potencial dentro do seu público-alvo então, lembrando que público-alvo é uma parcela da população que pode ou não estar interessada no seu produto, devido ao comportamento etc. Um lead é alguém, aqui dentro, que já demonstrou esse interesse. Como? Essas pessoas já interagiram com a sua marca. Provavelmente, elas já deram o e-mail delas. Ou algum outro ponto de contato, como telefone, para receber um SMS, ou alguma coisa nesse sentido. Esse lead é alguém que está mais propriamente pronto para se engajar com a sua marca e realizar uma compra. Ah, Bruno, então todo lead de fato é um consumidor? Não, não ainda, porque vai depender de você fazer uma nutrição nesse lead. Vai depender de você se comunicar com esse lead. E por que isso acontece? Porque existe uma jornada do consumidor hoje em dia. Vamos dar um exemplo? Você, você quer comprar um sofá. Qual a primeira coisa que você faz? Você vai na loja e já compra? Algumas pessoas fazem isso, mas hoje em dia, cada vez mais, a grande maioria vai pesquisar antes. Então talvez ela vá no Google. Se ela se interessar ou num buscador e falar é, sofá com preço X, quer saber mais informações, deixe seu e-mail aqui para receber promoções. Ela vai se cadastrar ali porque ela se interessou por aquela loja, ela pode receber o e-mail, ela pode seguir nas redes sociais, ela vai ser impactada por aquela loja mais e mais vezes, ela vai. Tentar entender se o fabricante é ou fornecedor daquele sofá de confiança, aquele sofá de qualidade, e pode ser que em algum outro momento ela vai realizar essa compra. Existe todo um processo. Por exemplo, uma pessoa que queria doar para o Unicef. Uma porcentagem delas já direto recebia um, um, um comunicado, ou era impactada por um banner, ou alguma comunicação na imprensa, e já realizava uma doação. Mas a grande maioria se engajava com a marca antes. A grande maioria se tornava um lead. Eles preenchiam, recebiam, preenchiam o nosso site numa página de captura, preenchiam seu e-mail e seu nome para receber mais informações sobre a situação na África, a situação no Nordeste do Brasil ou no Norte, ou sobre um, dados específicos ou uma história em específico. Essa pessoa ela demonstrou que ela tem um interesse em saber o que o Unicef faz no Brasil e no mundo e como talvez ela possa ajudar. Esse, esse lead ele vai receber várias informações dali para frente, ele vai receber e-mails, ele também vai ser impactado às vezes com remarketing, com banners nas mídias sociais, esse, esse lead ele vai ser nutrido com mais informações. Para quê Para que no final eu possa convencê-lo ou mostrar para ele de fato como ele pode ajudar. Ou se eu estiver vendendo um produto, um serviço, aulas, por exemplo, eu vou alimentar um lead com mais informações sobre o que eu faço, sobre os benefícios do meu produto ou do meu serviço. Então, lead... É um potencial comprador que precisa ser nutrido, que precisa receber informações, mas o mais importante, ele já deu a primeira pista, ele já falou que ele sente algum, algum certo interesse no seu produto. Como as pessoas fazem isso? Como acontece essa captura de leads? Então, às vezes você tem um site com muitas visitas, e aí você pode colocar um e-book grátis, por exemplo, um e-book, um vídeo, uma série, alguma coisa que a pessoa precisa dar o um e-mail dela, para poder ter acesso, a gente chama isso aqui de iscas, iscas de captura, é um benefício que você pode dar, essa é uma amostra grátis do seu todo, do seu serviço, a gente vai falar disso muito mais para frente, mas essa pessoa, às vezes ela quer receber informação, às vezes não precisa de e-book. às vezes não sai de entretenimento, assim nossa lista VIP para receber mais informações, ou para ser convidado, ou no caso eu que escrevo livro ter acesso ao primeiro capítulo grátis para um é um aperitivo do que tá, está por vir você deixa o seu e-mail e como você vai nutrir esses leads você pode nutrir esse lead com e-mails aí você vai usar automação de marketing vamos falar disso tem várias ferramentas que podem te ajudar vai aparecer um card aqui com algumas ferramentas que a gente já falou você pode pedir que esse lead se inscreva no seu canal ou no seu Facebook ou na sua mala direta para receber cartas físicas de mala direta mesmo, para receber mais informações. E ele vai ficar cada vez mais próximo da sua marca. As marcas precisam entender hoje que elas não podem só falar delas mesmas, ou delas vão só glorificá-las, elas próprias. Elas precisam se comunicar, interagir. A comunicação integrada de marketing hoje tem vários pontos de contato. Quanto mais você explorar esses canais, quanto mais você trabalhar esse lead, lá no funil de conversão, maior será a sua conversão. Maiores serão suas vendas, melhores serão os seus resultados. É importante você nutrir esses leads e entender como qualificá-los. Uma vez que todos eles chegam, os que abrem mais e-mail, por exemplo, podem ter mais pontos. Os que abrem menos e-mail, menos pontos. Quem já comprou uma vez está apto para comprar mais pontos. Aí você vai precisar de um CRM, ou um, um sistema de gerenciamento de leads. Essa pontuação é chamada de lead scoring. Eu não vou dar todos os detalhes aqui, é um vídeo aí, ó seis e cinco e poucos com seis minutos mas é para vocês entendam o conceito de lead dentro do funil de conversão dentro da jornada de compra você pode ser um lead de muitas coisas, eu sou um lead nós todos somos leads de algo que nos interessa você que é dono de um negócio, você que tem uma estratégia o seu papel é identificar esses leads, oferecer algo para que eles comecem a interagir com a sua marca e então realizar a sua venda. É quase como um relacionamento. Primeiro você conhece a pessoa, depois você começa a sair com a pessoa, você fica com a pessoa, você namora, você noia, você casa e por aí vai. Você já não chega de uma vez. É impactante. Então construa relacionamentos com o seu público-alvo. Faça nutrição nos seus leads, com informações sobre o seu negócio, com etapas, com promoções. Depois que a pessoa comprar, você, ela se torna um cliente, e você pode fazer um upselling, ou seja, vender algo a mais. Tem sempre uma porcentagem muito apta para continuar consumindo com a sua marca. Construa fidelidade, construa relacionamento e comece pelos leads. Esse foi mais um Guia de Marketing, eu sou o Bruno Pérez, me siga aí nas redes sociais que vão estar aparecendo por aqui. Então, vão ter os videozinhos anteriores, se inscreva no nosso canal. Se você tem dúvidas sobre o que é lead, deixe nos comentários, dá aquele joia, clique aqui do lado no sininho para receber essas informações no seu celular. Eu sou Bruno Pérez e até a próxima.